Aí passa na tua timeline, aquela carta aberta aos brasileiros escrita pelo Mark Manson, se não me engano. E você acha que é coerente, e repassa, você acha que é coerente, por quê? Porque realmente a nossa cultura é parte do nosso problema, é mais ou menos o que ele diz. Eu vou analisar ponto a ponto, mas é mais ou menos o que ele diz, né? que vaidade, etc. Vamos chegar lá. E cara, você fez na maior, na maior das boas intenções. Só que esse texto é ruim, esse texto do Mark é muito ruim. Não sei se o Mark sempre faz texto ruim, eu não, não cheguei a me interessar em buscar mais coisa dele, mas esse texto é muito ruim. O que não quer dizer que repassar o texto seja ruim, e não quer dizer também que a reação das pessoas ao ler o texto, assim, a, a forma como as pessoas vão mudar depois de ler o texto, seja ruim. Né? Porque se você, depois desse texto, de ler esse texto, passar a ser menos tolerante com as suas, é, com as coisas que você é, compactua na nossa, de errado na nossa cultura, se você passar a, numa mesa com os seus amigos, criticar a piada machista, criticar a piada homofóbica, se você passar a dar um toque na pessoa educadamente na rua, ô oh, cara, ó, você deixou cair um lixinho aqui, né? Olha só tem um lixo logo ali, de uma forma simpática. Então, terá sido bom. Terá sido melhor ainda se as pessoas que praticam as coisas que ele acusa nesse, nesse, nesse texto perceberem que estão fazendo uma coisa errada. que eu acho difícil. Né? Porque são pessoas, o que ele descreve aqui, são pessoas bem ruinzinhas. Por que, então, esse texto é ruim? O texto é ruim por vários motivos. Um dos motivos é que ele é escrito de uma forma, não é a principal, mas ele é escrito de uma forma, ele tem vários apelinhos né, é, ao ego, ego barra vaidade, que acabam te deixando com uma certa empatia pelo texto. E acaba não prestando atenção mais sistematicamente, mais analiticamente no que ele está dizendo. Aí o que eu fiz? Eu separei, me dei esse trabalho. Por quê? Porque eu vi que tinha revista jornal compartilhando o texto e sem nenhum nenhuma análise crítica sabe então vamos lá vamos analisar o texto tirando as firulas ele parte de três premissas a primeira é que o brasil está mal é né? politicamente economicamente em termos de violência e agora com a zika barra saúde né? a nossa saúde é um problema violência também é um problema a economia também é um problema, política também é um problema, tem várias coisas ruins acontecendo, ninguém vai negar isso. Mas tem um problema no texto dele, que ele faz uma análise fotográfica. Ele não chega realmente a analisar se está melhor ou pior. Ele chega a falar que vai demorar, vai demorar muito a melhorar, 5, 10 anos. <risos> muito, Eu falaria em 3 décadas, 5 décadas, demorar muito, eu acho difícil o país, qualquer país, mudar substancialmente em 5, 10 anos. Mas ele fala, vamos chegar lá também. Então assim, a política, por exemplo, a gente tem um problema de corrupção, que também pode ser visto como uma forma de solução, em vez de uma forma de problema, uma questão problemática. Basta se pensar assim, em que caminho o Brasil está indo? O Brasil está a caminho de mais corrupção? Está a caminho de manter a corrupção? Ou está a caminho de combater a corrupção? Estamos menos tolerantes com a corrupção. Antigamente a gente falava rouba mais faz. É mais comum o eleitor é, falar, pensar, rouba mais faz? Acho que não. Mas não é importante chegar a uma conclusão agora. O que é importante é você parar e analisar essas coisas por essa ótica. Ele teria que antes garantir, olha, realmente, né, a economia está ruim, a economia está ruim. Por que, que a economia está ruim? De acordo com ele, por causa da nossa cultura. Bom, vamos gente vai chegar lá. É, violência enzica. Acho que a gente não precisa entrar em detalhes, a ideia é essa. Você tem que observar no tempo. Então, essa premissa é uma premissa meio questionável. O Brasil está mal. É, a outra premissa é que o Brasil tem crise década sim, década não. Cara, não sei de onde tirou isso. A gente tem crise década sim, década sim. gente, <risos> de certa forma, a gente tem uma, um movimento constante de crise. De 1808 para cá, quer dizer, desde que a gente foi colonizado é, para cá, a gente vem lutando com uma série de problemas, uma série de dificuldades. Algumas a gente melhorou, outras a gente piorou. Já estivemos em ditadura, resolvemos a ditadura. Eu não consigo ver muito bem esse movimento cíclico. Existe um movimento cíclico da economia mundial, que volta e meia tem aí uma... Né, que também não é por década, mas ele parte dessa premissa que não se sabe de onde ele tirou. É, que também seria a culpa do nosso comportamento, da nossa cultura. A Europa, a América são prósperos e seguros e aqui não. Né? Qual é a diferença? A diferença, né, são as premissas. E aí ele vai para as hipóteses. Por que isso acontece? Né? Por causa do nosso comportamento. A culpa é sua que está vendo esse vídeo. A culpa é minha. É mesmo. Mas veja bem, isso é importante se você é uma pessoa em 200 milhões qual é o peso do que você fala? você é uma gota em 200 milhões tudo bem que essa não é uma comparação muito boa porque você vai ter uma influência nas pessoas à sua volta quantas pessoas você, você influencia? eu que faço vídeo não sei o quê, influencio diretamente algumas centenas de pessoas eu sou um produtor de conteúdo pequeno é, e indiretamente alguns milhares de pessoas, não estou medindo isso uma pessoa que só conversa no, no bar e com os amigos vai ter um vai atingir diretamente 100 pessoas indiretamente também alguns milhares não vai dar grande diferença cara alguns milhares no meio de 200 milhões é irrelevante você tem responsabilidade mas você não tem é o poder de mudar nada você vai mudar tudo o que você puder e não vai ver o país mudar enfim né? É, a diferença seria a nossa cultura. Aí ele fala a culpa, ele, ele usa um pouco de um efeito Barnum aqui, né? Forer for ou, bar, ou Barnum, que ele fala assim, a culpa é do leitor. A culpa não é toda do PT, da corrupção, dos bancos, da inflação. A culpa é do leitor ou a culpa é do leitor e dessas, desses fatores? Sim, a culpa é do leitor. Aí você concorda, Ah, é verdade, estou concordando com o texto. Mas, na verdade, ele falou a culpa é do leitor, é do, é, é do povo, ou dos, dos fatores ambientais. Né? Fatores ambientais, econômicos, políticos, etc. Né? Óbvio, ele pegou tudo aí. Né? Alguma coisa é responsável Só que ele foca no nosso comportamento. Que ele diz que, que é o terceiro fator, a terceira hipótese dele, que é a cultura. Né? A gente tem uma cultura de desonestidade. Mais uma vez, a gente tem que pensar na foto, né? Ele está falando, nós temos problemas de desonestidade hoje. Hoje. <risos> nós temos problemas de desonestidade hoje. Eles estão, na população, maiores ou menores? Eles estão aumentando ou diminuindo? Isso tem que ser avaliado se você quer fazer uma análise do, de, de uma sociedade. Né? Ele não, não, não, não passa por isso. Pelo contrário, eu acho que ele acha que não vai mudar, não sei. Fica meio difícil dizer. E veja bem, o Brasil é o único país que tem desonestidade, ele é o país mais desonesto do mundo. Existem países mais ricos e mais estáveis, com menos violência, com menos, com menos problema na saúde, que tem o mesmo nível de desonestidade do Brasil? Por quê? Tem sim. Outro problema é egoísmo, que no, nos países desenvolvidos, as pessoas colocam a família e os amigos em segundo plano. Elas colocam em primeiro plano o bem comum. sei de onde ele tirou isso também. Acho que... Né? Mas nós seríamos egoístas e, por isso, mais egoísta que os outros países, talvez. Não sei como é que ele fez essa medição. Não, não, não vejo muito como medir isso. Eu, na verdade, não saberia dizer se a gente é mais egoísta ou menos egoísta do que o país A, B ou C. Não sei. Brasil Estados Unidos. Ele é americano, né? Brasil e Estados Unidos. Nós somos mais egoístas ou menos egoístas que os americanos? Não sei avaliar isso. Não sei como é cara avaliou isso vaidade, cara, vaidade é o, mais, é o mais pesado dos fatores que ele coloca aqui porque ele, ele diz que é por vaidade que o pobre, querendo parecer rico mata para comprar uma moto cara, isso é uma simplificação quase cruel, é óbvio que deve ter pobre que mata tem até rico que mata por vaidade né? é óbvio não vai mudar depois de ler esse texto dele não vai, mas sim, só que não é bem por isso que as pessoas estão matando por aí, né? Não é bem por isso que a pessoa está assaltando. Quando eu era adolescente, o pessoal roubava tênis. Agora rouba celular. Para exibir o celular. Ou para fazer alguma outra coisa. O pessoal rouba para comer também. Né? Dependendo do lugar. E rouba por uma deteriorização de conceitos morais. Vaidade eu acho difícil. Até porque a vaidade não é uma exclusividade brasileira. Quando você observa Estados Unidos mesmo, Beverly Hills, aqueles carros, o americano é um povo bem vaidoso. E isso não está atrapalhando tanto eles. A vaidade é ruim, que é uma coisa boa, interessante nesse texto. No fundo, ele está apontando coisas que são ruins mesmo, que é mais um, um, um efeitozinho, um triquezinho para você acabar concordando com o texto. É verdade que vaidade é ruim. Só que não é verdade que vaidade é responsável pela situação do no nosso país. Né? A gente quer parecer mais do que ser. O mundo todo tem esse problema. É, por isso o rico paga, paga caro, por isso que a gente tem babá. E você vê que ele tem um foco muito nas classes é, altas do Brasil. Né? É... Ah, ele fala que a gente tem muita energia, mas só para o carnaval. Ele está ignorando a capacidade de produção, o índice de produção que o Brasil tem em várias áreas. Porque isso não é uma questão de ser agressivo, sabe? É uma questão de ser uma análise superficial e baseada só em estereótipos que são todos ruins. Claro, aquela pessoa que só tem energia para a farra, cara, é ruim até para ela, uma vida meio sem significado. Né? Mas não é verdade que o brasileiro todo só tem, que uma, uma massa crítica de brasileiros só tem energia para carnaval. né? Ele diz que a gente é tão vaidoso, que a gente quer tanto agradar os outros, a gente é tão vaidoso que quer agradar os outros, e por isso que a gente não entra em confronto com ninguém ele não deve acessar o Facebook no Brasil. <risos> o que mais tem é confronto. Hoje em dia, o que mais tem é confronto. Até confronto que eu não gostei. Teve um vídeo sobre lavar a alma, que eu vou clicar aqui, que eu acho que é exagero. A gente... E o mais importante, a gente tem se confrontado cada vez mais. Então, também não é uma análise muito sem confronto, não existe progresso, que também não sei se é uma avaliação muito coerente. Não sei se o confronto é... Essencial, o tipo do confronto pelo menos da falta de educação, o confronto de ficar brigando com todo mundo, é o confronto como estou fazendo, confrontando aqui sim, tudo bem. Né? Então quais são as conclusões que ele chega? Ele chega à conclusão que não adianta, vai demorar muito, nessa década não vai rolar. Cara, nessa década são cinco anos mais que faltam. Mas abaixo fa ele fala 5-10 é, anos. Cara, cinco dez anos não é nada para mudar nada. Né? Vê, muda muito em 100 anos, 50 anos, pega o Brasil há 50 anos, pega o Brasil hoje, pega o Brasil há 20 anos, de 10 anos para cá, a mudança é sutil, existe, mas é sutil, você não pode esperar uma mudança muito grande. É... Aí ele fala, prevê que a gente não vai pagar dívidas, que vai ter muita falência de empresa, vai ter muito desemprego, vai ter queda de produtividade por causa do desemprego, que a gente devia fazer, refazer a nossa Constituição... A nossa Constituição não é ruim, tem coisas que podem ser melhoradas. reforma política, por exemplo, é uma coisa bem-vinda, necessária. E fala que o jeitinho brasileiro precisa morrer, e isso é um destaque dele. Esse é um ponto importante dele, com o qual eu concordo. Eu só não diria que o jeitinho brasileiro é uma coisa endêmica, que está crescendo. Pelo contrário, eu vejo o jeitinho brasileiro diminuindo. Tanto que as pessoas estão gostando dessa carta, senão as pessoas não concordavam cada brasileiro precisa mudar, e isso é muito ruim, isso é uma coisa muito ruim. Para o Brasil mudar, cada brasileiro precisa mudar. Cara, 200 milhões de pessoas precisam mudar? Tá bom, vamos ser, vamos dizer que seja aí um, um quarto, né? É, 50 milhões de pessoas precisam mudar para o Brasil mudar? Ferrou! O Brasil só vai mudar daqui a 100 anos. E, e não é assim que acontece. As sociedades não mudam porque todo mundo mudou. As sociedades mudam porque ideias com um certo poder é, de propagação é, conseguem se estabelecer naquela sociedade. A Revolução Francesa, é, a própria Alemanha nazista, uma ideia ruim, né? é uma ideia cruel, fascista, não sei o quê. Aliás, o fascismo é muito, é muito sedutor né, para a mente humana. E ele fala, ao mesmo tempo, ele fala que o jeitinho brasileiro precisa, precisa morrer e que a gente tem que parar de ajudar os outros. Ele diz exatamente isso, mas assim, quando o cara se atrasa, você tem que punir o cara pelo atraso dele. Quando o cara perde dinheiro, se é por culpa dele, você tem que deixar ele se ferrar. É uma sugestão muito complicada de dar. Eu acho que você não deve ficar é, pagiando ninguém, evidentemente, mas fica meio estranha essa sugestão dele, é meio perigosa. É um texto que fala muito, que tem lá nas entrelinhas dele uma coisa muito forte de Ah, o problema... aquela piada Deus, o, Rio, o Brasil é maravilhoso, é injusto, lugares tem furacão, terremoto Aí Deus fala assim, ah, espera para ver o povinho de merda que eu vou colocar lá Então, tem muito isso nas entrelinhas desse texto Que o, o, o povinho de merda é responsável pelo Brasil E as pessoas que gostam dessa ideia de povinho de merda é, vão ler esse texto com, essa outra, com esse outro viés e vão entender se não ajudar os outros de uma forma a intensificar o individualismo deles ainda mais, que é um problema sério também que a gente tem no mundo hoje e no Brasil. Esse é um problema que eu acho que vem aumentando. A gente vem se tornando um pouco mais individualista. Ah, tem um ponto que ele falou, cara, que é, encaixa nisso que eu acabei de dizer, né, do povinho. É, ele fala que o pobre não contribui para a sociedade. Ele quer parecer rico sem contribuir para a sociedade. Cara, isso é um, é um é injusto, é errado. Entendeu? Mesmo que não fosse errado, é, seria injusto e errado. Porque o, o Brasil é sustentado pelos impostos mais dos pobres do que dos ricos. Está cheio de demonstração disso, de fugas fiscais, etc. Então, simplesmente não é verdade. Entendeu? Mas é mais um fatorzinho que você coloca que acaba agradando que você que é uma pessoa legal, passa por cima, acaba não notando assim, mas o, a pessoa que gosta dessa ideia de um povinho de merda que é, culpa do, que é responsável pelo Brasil, eu sou uma pessoa de bem que paga impostos e, e, e tem esse pessoal pobre que não paga imposto, lê isso e vai fazer festa. Tanto que quando eu fui buscar é, textos e vídeos, né, a quantidade de texto bem extremistazinho e texto e vídeo bem extremistazinho para a direita é, é grande. Enfim, então é isso, na verdade, eu disse tudo. Acho que o texto pode ser lido de uma forma positiva, espero que os meus amigos que compartilharam tenham lido da forma positiva, mas não é um texto legal para a gente ficar repassando como uma fórmula mágica de, dos motivos, das causas, dos problemas do nosso país, que tem a ver com a cultura, mas a gente tem que entender como que essa cultura foi construída, como essa cultura continua sendo construída. Quais são as influências internas e externas que moldam a nossa cultura? Se você gostou do vídeo, dá o joinha ali embaixo. Se não gostou, dá o dislike, mas explica por que, por favor. E que não seja, sua voz é feia, porque vai pegar mal para você. Não é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, ou achou isso interessante, dá mais uma olhadinha em alguns outros vídeos e assina, que é importante pra caramba. Chegando em mil, eu posso fazer, por exemplo, é, transmissão ao vivo. Não sei se interessa, se tem a ver com o que eu faço, mas posso. Tchau. Ou oh, tão putas como eu, que não tô puto, né? Eu tô assim, cara, o texto não é legal, texto não é bom.